Rede social, olha só. O exercício que nós vamos fazer agora é um exercício que vocês já fazem com a Jennifer lá, que é o seguinte, é a prancha que a Jennifer passa assim, correto? Ela faz isso daqui. Só que vocês vão fazer o seguinte: vão abrir um pouco mais a perna e vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, tá ok? Pegando o peso, quem puder fazer com peso, ok. Se não puder, faz sem peso. Vamos lá? Prepara. Conseguiu ver, minha amiga? Conseguiu ver o movimento? Tranquilo? Deixa eu ficar até aqui de frente para vocês. Que fiquei... Mas o negócio é você manter aqui no peso, abrir a perna. Aí você faz. Um. É que eu não quero bater esse peso, entendeu? Dois. Vou botar aqui. Três. Três. É só isso aqui, entenderam? Mas pode ser em cima do tapete? Pode, pode ser. Pode, pode ser de joelho. Pode ser. Vamos lá, mais 10. Não, vamos trabalhar para isso. Vamos lá. É na linha do ombro na linha do ombro. Isso, vamos lá. 3. 2 Ó, abaixa o bumbum, abaixa, abaixa o bumbum Não, não é descer tudo não, é manter reto Estica essa perna Ó, tenta ficar assim com a perna esticada ó. Estica a perna Isso, não deixa cair o joelho não Vamos lá Minha amiga, abaixa um pouquinho o bumbum, tá? embora todo mundo 3 2 1 2 3 Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, descansa. Isso aí, sentiram região abdominal e costas? Isso aí. Sentiram? Hã? <risos> é isso aí. Está fazendo fortalecimento. Vocês já estão mais fortes. Já estão aguentando muita coisa aí diferente. E eu vou trazer coisas mais à frente um pouquinho diferente. É. Nós vamos vir. Vamos embora. Mais uma. Prepara. Três. Dois. Pera aí, pera aí, rapidinho. Abaixa você. Estica mais a perna e abaixa. Abaixa o quadril. Isso, mantém assim. É isso aí. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parou, descansa, isso aí, vamos ver o próximo, ainda na posição de prancha, nós iremos fazer escalada, sabe fazer escalada minha amiga, sabe, vou explicar, só fazer o seguinte, colocou, ficou nessa posição. Muita gente faz isso aqui, ó, fica deslizando a perna. Não importa que você está escorregando, você só escorrega porque você joga o teu corpo para trás. Você só escorrega porque joga o corpo para trás. Qual é o macete para você não escorregar? Preste atenção, colocou a mão. Ao invés de você empurrar o corpo para trás, não. Tenta ficar o mais próximo possível da linha do ombro. Então, o teu peitoral está no meio, está aqui, ó. ele não está atrás, ele está na frente. Então, para mim, difere. E aí, eu só trago a perna em cima, só esse movimento, não precisa correr. Faz um, volta. Dois, três, quatro, tá ok? Pegaram? Vamos embora, então. Três. Eu só não vou fazer que eu vou corrigir vocês. Três, dois, um, vai. Um isso. Contando. Isso. Sem sem jogar a perna lá atrás. Só 30 para cada um, 30 para cada um. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, minha amiga, vai ficar perfeita. Isso. Quem fez 30 para. Não, só 30 assim aí deu 15 cada lado. Eu não tem problema, mas fez as duas pernas ao mesmo tempo. Legal, descansa. Vamos fazer mais uma sequência, fazer com vocês. Tá? Ah? Não entendi? Depende, o que, é, o que eu acho mais fácil é como eu expliquei, colocando o peitoral na linha do ombro, não deixando o peitoral ir atrás, que fica mais fácil, tá? Vamos lá, deixa eu fazer aqui para minha amiga poder entender, que por fim eu sei que vai perdendo a força e vai, vamos lá, 3, 2, 1, vamos embora, 1,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 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, isso, vamos embora, deixa eu ver aqui, levanta, pode levantar, rapidinho, Abre a perna. Agachamento sumô Vamos embora. Sair. 3, 2, 1. Desce. 1, 2. Mais rápido. 3, 4, 5. Mais rápido. 6, 7, 8, 9. Bora. 10, 11, 12. Fica parado no agachamento. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mais rápido, 30, 31, 32, Curti. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, não para, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, descansa. Bebe uma água.